você cria o voto majoritário, e combinando isso com os candidatos gerais, seja por via de lista, seja por escolha individual, em que você pode exercer, você pode combinar perfis diferentes numa mesma bancada e no mesmo parlamento, tá certo? A disputa, o risco do voto digital é na hora de dividir a circunscrição. Que tem que ser uma divisão de circunscrição Com o mesmo peso eleitoral Com o mesmo peso político Você vai ter circunscrição com 300 mil eleitores E circunscrição com 10 mil, aí não dá Você tem que ter o um peso igual na circunscrição A relação do parlamentar com o partido Eu, eu, eu acho, pessoal O parlamentar Ele, ele, ele exerce o um mandato Com três variantes Ele é ao mesmo tempo o um parlamentar do partido Um parlamentar da sociedade E é ao mesmo tempo o um indivíduo o parlamentar não é um papel carbono. o partido reúne, está aqui, aí você simplesmente tira o xerox da resolução. Se o parlamentar, se ele é um representante da sociedade, ele é um sujeito que cria a política, ele cria a ação política. Agora, ele cria a ação política com base em quê? Com base no programa e nas resoluções do partido. Por isso que eu acho que o parlamentar deve ter capacidade e autonomia para criar, exercer o um mandato no âmbito daquilo que ele foi eleito, com base no programa e nas propostas do partido. Não é se contrapor no programa e as propostas do partido. Ele não é, a, ele não é a, uma, uma mera correia de transmissão do partido. Ele se baseia no programa do partido, nas resoluções do partido, para criar. Como também ele não pode se contrapor as resoluções do partido. Ele se baseia nela para criar. Segundo, o parlamentar não é, ele não é votado só por petista. Acho que nem o parlamentar do PT é votado só para o Se você disse que quem exerce o mandato é o partido, você está negando o cidadão que não é filiado ao partido que vota no parlamentar. E esse é o um problema, pessoal. E, foi, e esse foi o modelo leste europeu que caiu, porque o, como o partido é quem elegia os deputados, é quem nomeava ministro, é quem fazia a lista, o parlamentar, dando satisfação ao partido, resolviu o problema. E o cidadão? E a, a dimensão pública da cidadania? Então, eu acho que o deputado Ele tem que ter uma certa uma, Ele tem que ter uma fidelidade política ao partido E ao mesmo tempo tem, tem que ser Tem que ter uma relação com o cidadão Que não é só filiado ao partido o Cidadão comum E aí a dimensão pública do mandato Por isso que quem quisesse o mandato É quem foi eleito, por exemplo Quem é que isesse o mandato de prefeito É o partido ou o cara que foi eleito? Eu acho que é o cara que foi eleito, com base no programa do partido Quem é que isesse o mandato de deputado É quem foi eleito Senão, a população não escolhia o A, o B ou o C, ela escolhia o F, o G ou o H. Se a população escolheu o Palocci ou fulano, o C, é porque ela fez uma escolha. E esse cidadão tem que ser levado em conta. Então, esse cidadão que foi eleito, ele tem que ter uma autonomia no âmbito da decisão partidária. O, a, o terceiro elemento, pessoal, é aonde é que está o poder do parlamentar. Eu acho que o poder do parlamentar, em termos de iniciativa, está no, no seguinte sentido. Ele, ele tem autonomia relativa, vamos chamar assim, no âmbito da ação parlamentar. Ele não pode ser um sujeito tutelar, Porque eu quero com isso dizer bem claro que existe um texto que a esquerda deveria... Eu digo isso que eu conheci esse texto, porque eu tenho uma, uma relação muito, muito profunda com a ortodoxia, e tudo isso desse livro que vocês estão vendo hoje aí. Tem um texto que marcou muito a minha formação, que se chama Os Comunistas do Parlamento. E nesse texto diz o seguinte, que as bancadas comunistas no parlamento tinham que ter um comissário político. E o comissário político é quem decidia quando houvesse impasses das bancadas. Quer dizer, você tem o secretário-geral, o comissário político, o burocrata que define, e última instância, o que o parlamentar que fazer. Isso está errado. Então, veja bem, eu estou criticando tanto o modelo burocrático, como eu estou criticando também o modelo burguês de privatizar mandatos Então, eu acho que o parlamentar deve ter esse tipo autonomia em relação a, a, ao partido. Por último, eu acho que é inevitável, pessoal, num partido de massas como o PT ou qualquer outro partido de massas, que aquele que é eleito tem uma representação política inquestionável, porque o partido ele é, ele é feito, pessoal. O partido ele é uma ele é uma pluralidade de coisas diferentes. O partido não é aquela máquina certinha, como se imaginava no leste europeu, que tinha máquinas de morte, grandes prédios, muitos funcionários. O partido político, eu acho que ele, ele é construído por lideranças políticas, por militantes, por sujeitos políticos. Né? E é claro que a eleição, a eleição de parlamentares de um partido dá necessariamente o um poder dentro do partido. Por quê? Porque a sociedade delegou. Eu acho que esse poder não pode ser absoluto, não pode ser absoluto, mas é inegável que esse poder existe. Por isso que eu digo para vocês, como, você, como vamos solucionar esse problema? Não tem forma. Você tem que criar uma saudável relação entre o partido e o parlamentar. Que última análise, pessoal, e aí no bar, isso no Vale para o Parlamentar, é uma saudável relação entre a individualidade e o partido. E última análise é uma discussão entre a dimensão do individual com o coletivo, porque a concepção tradicional da esquerda é que o coletivo nega o indivíduo. O coletivo nega a dimensão individual. Uma visão coletivista, rebaixada, alienante, absolutista. Nós temos que construir um coletivo que ele realiza a dimensão individual. O capitalismo não realiza a dimensão individual, nem o socialismo autoritário. Nós temos que ter uma coletividade que o indivíduo não seja constrangido a pensar, a agir, a potencializar. Até porque nós não confiamos mais em sociedade de homens e mulheres uniformes. Só vale a pena a gente ser gente porque nós somos seres diferentes. Cada um tem suas aspirações, sua maneira de ser, tem suas concorrências, tem suas aspirações. A desigualdade tem que existir. Olha essa palavra, filho. a desigualdade tem que existir. Agora ela não pode gerar dominação e exploração. A diferença e a desigualdade tem que existir sem gerar dominação e exploração. Esse é o meu problema. Porque se você colocar todo mundo no nível do igualitarismo absoluto, você cria a sociedade dos sujeitos todos desiguais. Como na vida não é assim, um dia se quebra, apesar dos tanques. O mesmo constante se quebra. Por isso que eu acho que você, tem, você não pode gerar a dominação e a exploração, mas tem que gerar a diferença, as desigualdades e tal. E aí eu acho que a dimensão do indivíduo é fundamental dentro do partido. Por exemplo, o um indivíduo parlamentar ou um indivíduo, que não é parlamentar, o indivíduo cidadão, ele, ele não pode ser coagido dentro do partido, tem que ser, o partido é uma dimensão pública do exercício da sua cidadania. E eu acho que isso vale também para essa relação com o parlamentar, porque o parlamentar, ele é hoje o parlamentar, ele pode não ser, é a mesma coisa da relação do intelectual. <risos> tá certo? Por exemplo, o, o parlamentar tem uma capacidade, às vezes, de escrever, de declarar coisas jornais, assim como também o intelectual, mesmo que não seja parlamentar. Então, como o partido é formado de diferença, nós temos que, que ter uma noção, um noção, com um, um cuidado muito grande do partido para essa diferença não gerar privilégio nem gerar dominação. Para mim, esse é o limite. Agora, fórmula concreta para resolver isso eu não tenho. Pessoal, está bem a falar com qualquer pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? de administração petista da Euridina e o partido e suas relações com o partido um pouquinho pelo menos disso aí Obrigado Eu tenho que voltar um pouquinho mas eu acho que é importante então, uma vez que o senhor tem que porque que saber é o poder né? e, e que portanto o socialismo tem que informar e principalmente para o fortalecimento da, da né. E, e que é verdade, que agora tem que vir à tona para que a gente possa tomar nossos atitudes em relação à sociedade, e para que, portanto, haja justiça social. Como, eu pergunto, fazê sem correr o mesmo erro da, que a esquerda vem, desde que a gente conhece, que se conhece por gente, né? o velho erro da esquerda de ser a luz, de conduzir. Né? e, como o senhor mesmo disse, construir consciência. Né? Quer dizer, essa é uma preocupação minha. Dizer, desde os meus tempos de faculdade, eu sempre me lembro a gente indo à rua e tentando informar, tentando conscientizar, etc. E, tal. e eu vi, né, como todos nós vimos, que isso não funcionou, não deu certo. Né? Então, o segundo momento da pergunta, seria o seguinte. Uma vez que a gente reconhece a importância da mídia, isso é uma, acho uma coisa bastante importante desde hoje, como motivar né? o homem, é, nosso, esse homem que é se televisou todos os dias, esse é o trabalhador, que vem sendo bombardeado um todos os dias, os né? é um absurdos que a gente vê na televisão. Então, é, olha dar um exemplo, por exemplo, a SBT, o programa que é tinha, na minha opinião, é, estou aqui agora, etc. etc, etc que os parlamentares, os parlamentares do PT, né, a nível federal, estão fazendo em relação a essa mídia, principalmente em relação à televisão, ao SBT, Globo, etc., que impõe praticamente uma barba total. Tá? Eu acho que é, é mais ou menos isso. Ficou claro? A discussão sobre a prefeitura de São Paulo seria até o objeto de uma uma palestra, de um debate, mas Rapidamente, eu acho que tanto em São Paulo como em outros lugares, o primeiro desafio do PT e, esse, e, e, e o fato da gente ter ganho as eleições em várias capitais e várias cidades, se colocou na nossa cara esses dilemas que eu coloquei aqui. Porque a gente tinha uma, uma visão de que o um Estado, a gente chega nele através de uma ruptura. E a gente fazia uma divisão. Eu estou no governo, mas não estou no Estado o problema é que isso com a população não vai. você está governando, você foi eleito, você está é prefeito é governador, é presidente da república eu acho que como nós não tínhamos um projeto um projeto moderno de como combinar governos governar, administrar com disputa política governar com administração que não fomos nós que montamos mas ao mesmo tempo realizar a disputa política eu acho que a nossa experiência nas prefeituras, elas foram marcadas no primeiro momento por uma inexperiência muito grande, por equívocos, por, no meu entendimento, por alguns erros. Até porque como nós não tínhamos uma dimensão de, de, de, de que você administrar uma cidade, você tem que estabelecer relações múltiplas com pessoas diferentes, porque nós tínhamos aquela ideia, assim, nós somos um partido de trabalhadores, vamos governar para os trabalhadores. Só que quando você chega na prefeitura, você tem que governar com os trabalhadores, você tem que estabelecer relações com empresários, você tem que estabelecer relações com toda a sociedade. Senão não governa, senão o negócio vai para o Tem que resolver problema com os ambulantes, tem que resolver problema com a Guarda Municipal, tem que resolver vários problemas. Segundo desafio. Muitas vezes, e eu acho que isso é muito importante nesse debate agora, muitas vezes, pessoal, e é fundamental isso para o PT... Muitas vezes o nosso discurso de campanha, ele tem uma, um potencial agitativo e eleitoreiro. E muitas vezes ele tem um pouco a ver com a viabilidade, do ponto de vista trans, da transformação. Então, por exemplo, a gente simplificava as coisas em palavra melhor. ordem. o transporte, pumba vamos resolver. Congelar a tarifa, tam. Quer dizer, nós, nós, nós temos que construir um projeto transformador que tenha começo, meio e fim. E muitas vezes as expectativas que nós geramos, elas foram irrealizadas pela vida, porque eram, elas eram simplistas. terceiro desafio, pessoal, é impossível governar hoje cidades do Porto de São Paulo sem uma relação de disputa política com aquilo que o governo perguntou a mídia. A política hoje ela passa por vários, por vários caminhos, um dos caminhos é a mídia. E se você não tiver uma política em relação à mídia, em relação à comunicação, você desaparece do espaço político e então vai por uma guerra de trincheira. E foi isso que ocorreu em alguns momentos em São Paulo. Como eu acho que você, para governar, você tem que combinar governos concretos com disputa política. Eu não estou governando para limitar meus, minha, minha utopia, meu sonho, mas simplesmente aquilo que está ali. Se eu quero construir uma nova correlação, ou se eu quero construir um novo projeto, eu tenho que ao mesmo tempo governar em determinados espaços e ao mesmo tempo disputar na sociedade algo que eu tenho que construir, algo que eu tenho que mudar. Por isso que muitas vezes, governar uma cidade como de São Paulo, você tem que fazer política permanentemente. Está certo? Desde, desde o conceito de inversão de prioridades, até... A disputa de valores que se realiza numa cidade que tem, que nós vamos ser muito francos aqui, que nós fomos eleitos com 30% dos votos, não pela maioria dos votos. E nós tivemos que construir uma maioria na sociedade que fosse capaz de respaldar o um governo, ou respaldar certas medidas. Então eu acho que o desafio nosso em São Paulo foi muito grande. E eu tenho, eu não tenho a menor dúvida de defender a administração, pela sua seriedade, uma administração não corrupta uma administração comprometida com os interesses populares. Agora, eu, eu reconheço limitações, com inexperiências, que eu acho que, no meu entendimento, se, nós, se essa discussão tivesse avançado ou tivesse sido antecipada dentro do PT, nós teríamos melhores condições de administrar uma cidade de Porto de São Paulo. Eu, eu agregaria aí um outro problema hoje, pessoal, e certamente esse problema vocês já vão já já se defrontar aqui no Ribeirão Preto, caso essa cidade chegue nas previsões de mais de um milhão de habitantes no ano 2000. É impossível no mundo de hoje existir cidades do tamanho de São Paulo. Possível? É impossível. Nós temos que pensar um novo modelo de cidade, de administrar a cidade, de centralizar, de organizar. A é impossível. Chega uma hora que a vida não cabe ali o espaço, a quantidade de água, a quantidade de fio, a quantidade de cano, a quantidade de ônibus, por exemplo. Se você chegasse, e eu, eu vou colocar ônibus para todo o cidadão andar. Não tem rua para andar, pessoal. Esse é o problema, quer dizer, há um colapso da, da, das cidades, das metrópoles, principalmente num país como o Brasil, que as metrópoles vão crescendo de maneira atabalhoada, sem condições de infraestrutura. E eu acho que, em São Paulo, esses dilemas foram mais cruciais. Por isso que, muitas vezes, a gente tem patinado na nossa administração de São Paulo por não visualizar para a sociedade esse projeto mais global da sociedade que nós queremos, do país que nós queremos, da relação entre governar uma cidade e o projeto mais global de disputa política no país. Então, eu acho que, nesse sentido aí, eu, eu acho que nós estamos sofrendo algumas limitações e alguns problemas na administração do PT em São Paulo. Sobre a outra questão que você coloca, eu acho que é muito atual que você colocou. Eu acho que nós só podemos resolver esse problema, que a esquerda tinha uma luz. Olha, pessoal, eu vou repetir aqui, uma coisa mais autoritária do cidadão,